a todos, desculpem pela voz, mas eu estou saindo de uma gripe tremenda, mas se o que não for conseguido falar, nós vamos tentar na mímica. Vamos falar sobre um assunto extremamente indigesto, que é tributos e burocracia. Eu sou advogado tributarista, especializado em crimes contra a ordem tributária e, aliás, aprendiz de advogado Porque em matéria de direito tributário no Brasil Quem afirmar que entende de direito tributário Ou é gênio ou é mentiroso Eu não conheço nenhum gênio é, Nós vamos fazendo, uma, na verdade, uma tentativa De compreender é, o que fizeram com a legislação tributária brasileira Esse vocábulo burocracia, ele vem do latim burros, que na verdade simbolizava a cor avermelhada. E posteriormente o animal, por ter a cor também avermelhada, passou a ser chamado de burro. Isso foi levado por franceses na França, que criaram os, os tais pirôs. Os escritórios que são onde nasceu essa burocracia. O Brasil, na verdade, está conseguindo promover essa burocracia né, para a jumentocracia. Porque o que a burocracia está fazendo com o país, né, e burocracia nada mais é do que criar poder para quem não tem poder. Né, o Brasil é um país do mundo. Porque o título de eleitor não é obrigatório e ele não serve para votar. Você vota com qualquer documento, menos com o título de eleitor e tem até um tribunal para tomar conta do título de eleitor. Então, e aí por diante. Eu venho já há muito tempo tentando refletir, chamar a atenção acerca da burocracia tributária do Brasil. E fiz, resolvi em 1991, dar início à coletânea de toda a legislação tributária do Brasil. Bem, eu vou fazer um livro reunindo, consolidando toda a legislação tributária do Brasil. Gastei 23 anos, três infartos, mas finalmente terminei o livro em 2014 com mil páginas, 2 metros por 1,40 metros, pesando 7.530 quilos. E não consegui terminar totalmente a legislação dos 5.655 municípios brasileiros, porque, pasmem, mas ainda existem códigos tributários no Brasil escritos à mão, que não são divulgados, não são publicados, o secretário da Fazenda apenas redige a lei, Câmara, a Câmara aprova e a lei é pendurada no hall da Prefeitura. Então, me faltaram ainda cerca de 480 municípios, mas consegui resumir isso. O Brasil publica 33 normas tributárias por dia. Esta foi a média de 1988 até agora. É, nós estamos falando aí de cerca de 13.400 normas por ano. Nesse é, período que nós estamos aqui, quatro ou cinco normas tributárias serão publicadas. O livrinho deu isso aí, ele tem 7.530 quilos. A letra é tamanho 18, não é letra tamanho 50, é texto mesmo. O livro não tem nada de intelectual, não tem trabalho intelectual, porque é apenas uma consolidação de normas, de leis. Né? É um trabalho extremamente braçal, né? que eu cheguei a, a ter 35 pessoas envolvidas nesse projeto, trabalhando em três turnos, 24 horas por dia que não é fácil, diagramar isso não é fácil. O Brasil não tem impressora e eu, como não sou empreendedor, sou advogado, eu fiz o livro e fui imprimir o livro, aí não tinha impressora no Brasil nesse formato. É a maior impressora brasileira tem 96 centímetros de boca, que é do jornal Folha de São Paulo. Eu peguei um mecânico mais doido do que eu, fomos para a China, construímos uma impressora, Trouxe essa impressora, todos os problemas que vocês podem imaginar. A impressora foi presa no Porto, teve o um problema do imposto porque é, se comprou a tributação para entrar com essa impressora no Brasil, mesmo não tendo similar nacional. Enfim, é, é divertido né, a tentativa de chamar a atenção das autoridades brasileiras, de toda a sociedade, é que nós temos que desburocratizar. Né? Nós vamos ver os custos dessa burocracia. E a burocracia, ela é impressionante. Quando Cristo fala, ninguém vai ao Pai senão através de mim, olha a burocracia que ele criou. Porque se Deus é onisciente, onipresente, para que, que eu preciso de um intermediário para ir lá? Né? Já criou um intermediário para eu ter um problema burocrático. E isso é assim em todos os segmentos da sociedade, mais precisamente dos impostos. Até porque é através dos impostos, segundo um grande pensador americano, cobrar imposto é a arte de depenar o ganso arrancando o maior número de penas possível, fazendo-o gritar o menos possível. E é isso que todos os estados, principalmente o Estado brasileiro, vem fazendo com o contribuinte ao longo dos anos. Cada empresa brasileira hoje preenche cerca de 2.200 campos de formulários, anualmente. Isso é estarecedor. Isso coloca o Brasil né, na dianteira em todos os 184 países analisados recentemente pelo Banco Mundial acerca de burocracia tributária uma coisa simplesmente impressionante e eu sou, fui contador muito tempo, há cerca de 25 anos nós preenchíamos um terço desse volume de campos de formulário e não tínhamos computador. Hoje, na era da informática, as empresas brasileiras estão submetidas a esse caos. Isso leva a uma situação, nós temos hoje 100 milhões de processos judiciais pendentes de julgamento. Isso significa 35% desses 100 milhões são processos tributários. Então nós temos 100 milhões de processos pendentes de julgamento e a maioria desses 100 milhões de processos, onde eles não andam, não desenterram em virtude desse cipoal de legislação né? e, e, e nós sabemos toda legislação tributária ela é extremamente direcionada né? quem é da área de direito sabe disso todas as leis tributárias são extremamente direcionadas ela tem endereço próprio né? falta ao redator da lei colocar é lá artigo 5 o grupo tal está isento de imposto de renda. É, nós não vamos, a qualquer hora, nós vamos chegar nesse ponto. Então, isso, esse cipoal de burocracia, levou o Brasil hoje a ter 100 milhões de processos pendentes. Podemos contratar 10 mil juízes, 50 mil, 100 mil, que nós não vamos resolver esse problema, né, com esse estoque de processo. Essa burocracia... Estudos recentes demonstram que essa burocracia ocasiona 70 bilhões de reais só em corrupção, só em virtude desta burocracia. Porque a partir do momento que eu otorgo o poder para que uma pessoa que carimba um papel tenha o poder de controle sobre a vida do cidadão, a partir do momento em que quem produz necessita de autorização de quem nada produz, os tempos são muito irreais. O tempo de quem produz é muito diferente do que o tempo de quem nada produz. Né? E aí nós entregamos a quem tem o poder de carimbar o papel, quem lida na área do direito nem sabe disso. A gente vai soltar o um réu. É tão difícil depois que o habeas corpus é concedido que vocês não têm noção do que, que um advogado passa em 10 órgãos que precisa carimbar o maldito papel que o réu não tem outro mandado de prisão contra ele. Mas aí você precisa de um sujeito para bater um carimbo no maldito papel numa sexta-feira, 28 de dezembro, porque senão o rapaz só vai embora para casa dia 5 violentes. E ele não vai bater o carinho. Esse é que é o problema. E sem esse maldito carinho o sujeito não vai embora para casa. Então é impressionante o tanto que essa burocracia ocasiona esse alto nível de corrupção. Também essa burocracia ocasiona que somente 12% das autuações da Receita Federal são finalmente aproveitadas. Né, de cada 100 autos de infração que são lavrados pelo Fisco, 88% são anulados pelos contribuintes. Não que o fiscal seja incompetente, que a Receita Federal seja incompetente. A questão não está aí. A questão está em que o emaranhado de normas é tão grande que nem mesmo o Fisco consegue entender o que, que ele está cobrando de tributos. E por incrível que pareça para ser fiscal de tributos no Brasil, basta ser graduado. Não há necessidade de que ele tenha uma formação técnica em economia, em contabilidade, em direito, em administração ou equivalentes. Né? Isso é uma outra coisa absurda. É muito comum é, nós vemos um profissional de outra área é, é, é, desqualificando uma contabilidade de uma empresa. Então, é, são fatos que somados levam a ocasionar 88% de anulação das autuações. A ideia do imposto único, o Brasil já teve uma experiência com o imposto único, que funcionou de 1732 a 1750, foi muito bem aceita pela sociedade de então, no momento crucial da extração de ouro em Minas Gerais. Em 1750, volta a fundição do Quinto, que tem a, a, a revolta de Vila Rica com a morte de Felipe dos Santos, que durou até o período da Inconfidência, que começou a cobrança. Da, do, do, da derrama né, que inicia o movimento da Inconfidência Mineira então os impostos sempre né, em toda a história do Brasil e do mundo né, sempre ocasionaram, eu fiz um estudo há, há uns 10 anos e cheguei até a escrever uma obra sobre isso indagando qual que é a razão da condenação de Cristo a razão jurídica, e cheguei a conclusão de que Cristo foi condenado por sonegação de impostos. Uma CND, uma certidão negativa de tributos no Brasil, é outro parto também. Né? Estudos revelam que quase 93% das empresas brasileiras já perderam ou tiveram retardados grandes vários negócios, né? em virtude de, dessa tal certidão negativa. E hoje é impressionante, uma empresa que recolhe 10 milhões de tributos anuais, é, se ela deixar de pagar um centavo, isso é muito normal na autenticação no banco, inverte uma autenticação, é 17 autentica 71, é 71 autentica 17 centavos, isso emperra uma vida de uma empresa. Isso para a vida da empresa. É uma coisa assim, é, o, o, eu, eu sempre digo que o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, ele é um marte. Porque hoje o que nós estamos tendo né, de ataque estatal, você pendura uma placa no seu negócio, amanhã tem 10 fiscais na porta. É evidente que nós temos que privar pela legalidade. Isso é lógico, nós estamos no estado de direito no entanto, esse volume de burocracia que depositaram sobre o empresário, sobre o contribuinte em geral, né, eu, a meu ver, vai tirar a médio e a longo prazo, vai desencorajar né, os jovens, vocês, seus filhos, a serem empreendedores, a serem empresários. Porque o Estado brasileiro... Né, está abandonando o empreendedor, está abandonando o empresário. Né, eu que estou lá na ponta, como advogado militante, né, à frente de várias empresas há muitos anos, eu vejo e sinto o tanto que o empresário, o empreendedor, está abandonado. O Estado brasileiro está o tratando como inimigo, como adversário como bandido, né? A verdade é esta. Então nós temos que tentar né, mudar essa mentalidade. Veja bem esse absurdo: um terço do fisco a sem altos de inflação. sem dessas sem mudas, apenas 20 são aproveitadas. Das 20 que são aproveitadas, que vão para a justiça para serem cobradas, um terço são extintas por prescrição. Por que são extintas? Porque é tanta norma processual, é tanta regra, é tanta lei, que as procuradorias não conseguem cumprir os prazos. Então, um volume enorme de processos são extintos simplesmente por decadência ou por prescrição. Então, o que a burocracia é, traz de negativo para a sociedade, ela também traz leva de negativo para o Estado. Foi feito um, um estudo do tempo gasto, esse estudo é do um órgão do Banco Mundial, quantas horas de trabalho uma empresa gasta por ano só para discutir problema tributário. Não é o um custo financeiro para pagar o imposto. É reunião com o contador, reunião com o advogado, é tempo para juntar documento, tempo para atender fiscal e assim sucessivamente. Então, esse... É o tempo dos 15 países mais burocráticos do mundo. É do, dos mais burocráticos do mundo, o Brasil gasta 2.600 horas anuais. É o segundo pior é a Bolívia, com 1.100 horas. É. Então, e nessa escala dos 15, nós temos lá o Congo, Camarões, com 500 e poucas horas. É uma legislação extremamente simples. É. Os países africanos, ao contrário, nós vamos ver mais à frente aqui, né, os 10 menores PIBs do mundo, né, o comportamento deles, para a gente ver que não é uma questão econômica, é uma questão cultural mesmo, né, de, de burocratizar, né, de, de, desse, desse apadrinhamento do Estado. Né? Na carta de Pelo Vaz de Caminha, contando sobre o descobrimento do Brasil, ele leva a carta ao rei, linda carta, bonita, mas nas duas últimas linhas, ele roga a vossa majestade deu um emprego ao meu gelo. Dois meses depois, o gelo estava no Rio de Janeiro. Esse é os dez países menos buro burocráticos do mundo onde uma empresa gasta menos de 100 horas por ano para administrar a carga tributária. Né? E veja que, dentre esses 10 menos burocráticos do mundo, né, encontram-se países que não têm destaque no cenário econômico mundial. Aqui, nos 10 países mais pobres do mundo, é o Brasil, comparando com os 10 PIBs mais pobres do mundo Nós estamos Na Etiópia, gasta 690, 190, 200 horas Por ano né? Na Serra Leoa Moçambique Quiné, né? Nós estamos 20, 25 vezes pior Do que Os 10 PIBs Mais pobres do mundo Aí, comparando com os com os 10 mais ricos também é um disparate muito grande né? é um absurdo Quando todos os países do mundo estão na, na tentativa de, de, de minimizar a questão da, da burocracia tributária, porque o problema do empresário brasileiro não é mais pagar o tributo tributo tem que ter, nós sabemos que tem que ter É evidente, senão o Estado não Funciona. O problema que aflige o, o, o empresário é a burocracia, porque essa burocracia traz um custo indireto da incerteza jurídica. Né? O cidadão trabalha 4, 5 décadas, um dia acorda e descobre que o que ele deve de tributo, o patrimônio dele não paga, né? porque as ações demoram a ser julgadas, o entendimento muda. Direito tributário no Brasil é o machismo danado, todo mundo é especializado em direito tributário, então virou uma encrenca e isso... Aí, comparando dentro da América, né, também nós somos líderes isolados em, em todos os países. Pega Nicarágua, por exemplo, Colômbia tem uma legislação tributária extremamente simples e fácil de entender né? o código, o, o, o regulamento do imposto de renda do Uruguai é de 1948 é, o regulamento do imposto de renda brasileiro vai mudar quatro vezes hoje, com certeza absoluta, e mais cinco amanhã e mais uma meia luz segunda-feira é, Brasil gasta 1,3% do PIB. Isso é do PIB, para arrecadar os tributos. É, Estados Unidos, 0,4% Japão 0,3%, Noruega 0,1%. É. Então, é, isso é custo de Receita Federal, de procuradoria, de justiça de recurso disso, daquilo, de tribunal daqui e da colar. Então, esse, esse volume de, de, de custo de arrecadação tributária no Brasil já foi proposto inúmeras vezes, é, é, que a ideia, é que o advento do imposto único eliminaria a possibilidade de sonegação e... Levaria a zero esse custo de arrecadação. É, mas o Estado brasileiro tem é, resistido a essa ideia do imposto único. Hoje nós temos 109 tributos nos níveis federais, estaduais e municipais. Temos 109 espécies tributárias. É, entre taxas, impostos e contribuições. Então é impossível realmente administrar isso e, às vezes, o custo para arrecadar custa mais do que a arrecadação tributária, porque aí se cria praticamente um ministério para arrecadar esse tributo. Essas 2.600 horas anuais que cada empresa gasta, cada empresa brasileira gasta para pagar esses tributos, custa 43 bilhões ao ano para as empresas. É só o um custo burocrático. Se nós minimizássemos essa burocracia, né, essa, isso, as empresas brasileiras não teriam esse custo. É, o Brasil hoje é o 79º país mais honesto do mundo, nós estamos na posição 79 e estudos dizem que se nós fôssemos para o nível da Inglaterra, por exemplo, que é o décimo, não precisaríamos ir para o primeiro lugar, vamos para o décimo só, né? a gente economizaria 12 bilhões de reais por ano, né? só com essa mudança de, do status né? da honestidade. E esses dados também são muito interessantes. O Brasil tem hoje um estoque de créditos tributários de um trilhão. Ou seja, toda a sociedade deve para a União um trilhão de reais. Desse um trilhão de reais, apenas um, dois, três por cento são recebidos. Por que isso acontece? Nos últimos anos, de 2000 para cá, o Brasil teve quatro grandes projetos de parcelamentos tributários, os chamados REFIS. É, tivemos o REFIS em 2000, o PAIS em 2003, o PAEX em 2006, o REFIS da crise e agora, finalmente, o REFIS da Copa. Todos esses projetos de parcelamento não consegui arrecadar mais do que 3%, 2% desse estoque de dívida tributária. E por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque não há o um interesse em receber essa conta. Porque se essa conta for recebida, eu acabo simplesmente com o privilégio de quem toma conta da conta de quem a burocracia otorgou a ele né, o poder de administrar essa conta então por isso que a União não se interessa em receber porque hoje nós temos tecnicamente comprovado que é possível receber 40 a 50% desse estoque de dívida tributária mas o país insiste em fazer é, é, quem milita no ramo aí sabe disso fazer o um parcelamento tributário no Brasil quase que você tem que ser doutor em parcelamento porque é tão complicado a legislação ela é tão complicada porque ela é redigida o redator da lei não é técnico ele é político então é, nós temos esse grande problema com as leis tributárias no Brasil é, quem redige o anteprojeto de lei é político, ele não é técnico, ele não é cientista. Então, não tem como é, fazermos uma legislação é, é, é, simples, inteligível. Veja aí, ó, esse hoje, é, esse estoque é de um trilhão de reais, ele vem crescendo assustadoramente. Acima do crescimento do PIB, isto é, isto demonstra a ineficácia do cobrador. Né? A União não é uma boa cobradora de impostos. Ela não consegue cobrar os impostos por vários, por, por, por, por várias razões, dentre elas, né? o, o enorme volume de burocracia. O Brasil tem hoje 5.600 e poucos municípios. Cada município tem um Código Tributário. Cada município tem uma lei específica. Se algum de vocês me perguntar hoje, eu tenho uma empresa em Nova Lima, uma filial em Belo Horizonte, presto serviço em Betim, onde eu pago o ISS? Eu não sei. Porque as três prefeituras cobram. Tem três leis mandando pagar os três lugares. Então, o certo é pagar três vezes, para não ter problema. E isso é o que as empresas estão passando. Nessas empresas que têm atividades em vários municípios, é um caos. Transportadora, né? o caminhão sai daqui para Santa Catarina e passa em 78 lugares. Né? Então, eu tenho 78 legislações para cumprir. Fora que eu vou passar em quatro estados, eu preciso de cumprir a legislação estadual de quatro estados. Por isso, esse caos aí de caminhão preso, mercadoria presa, enfim. Então, o que que, que que nós chegamos à conclusão que seria viável hoje, do ponto de vista constitucional, técnico, etc? Primeiro, um código só tributário municipal. Porque o que O que acontece? Cada município, o imposto vem um dia? Cada município, o conceito de feriado é de um jeito? Cada município, o conceito de juros é de um jeito? É impressionante. Quando a gente pega os códigos tributários aí de 200, 300 municípios para analisar, cada um grava o jeito de corrigir o tributo de uma maneira. Um é Selic, o um outro é TR mais. Raiz quadrada de não sei o que, o outro é a variação do IGPM mais 30% do IPCA, tudo para falar a mesma coisa, tudo para falar que o tributo corrige a 12% ao ano. tudo, certo, né? porque as fórmulas lindas, né? tem um município de Tocantins que eu peguei a legislação e eu tive que chamar o um matemático para me ajudar a descobrir a fórmula, porque o sujeito rumou uma forma tão complicada para falar que a correção do imposto era 1% ao mês e eu realmente não consegui entender. Então, um só Código Tributário Estadual né, reuniria a legislação dos 27 estados. Isso daria uma redução de 87% né, na burocracia, criação de uma estrutura judiciária especializada em impostos. Os juízes não são especializados em impostos. O é um juiz, principalmente fora das capitais, ele julga mordida de cachorro, mudança do lugar da cerca, atalho de um córrego, imposto, divórcio, homicídio, latrocínio. Então, ele não tem como entender de tributo. Como é que entende de 33 normas por dia um juiz que julga de tudo? Não tem como. Humanamente impossível. Né? A instituição de parcelamentos simplificados, né? elaboração de leis claras, objetivas e precisas, proximidade do fisco com o contribuinte, e o fisco brasileiro é assim, ele ele não pensa que é Deus, né? ele tem certeza absoluta. E ele está num patamar muito distante do cidadão. Ele não fala com o cidadão. Ele só fala com o cidadão no momento que vai voltar. E aqui em Minas Gerais, que a gente brinca, nós advogados tributaristas, sempre falamos que o Fisco Mineiro soma até a data na base de cálculo do imposto. é né? Porque ele vê a data lá, né? 24 de abril de 2015, e soma isso na conta do imposto. E isso é histórico, isso é cultural nosso. Né? Lá por volta de 1787, 1788, né? essa palavra lançamento tributário, que hoje, o que, que é lançamento tributário? É estruturar o imposto, é registrar o imposto. Fisco vem, lança, registra o imposto. Isso vem do latim lancia que o fiscal ia como lançador, levando a espada, se o sujeito não pagasse o imposto, ele era lançado. Havia o lançamento na hora, né? a morte mesmo. E isso foi muito usado aqui em Minas Gerais. De Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João, Tiradentes, né? em que o, o fiscal ia fazer a cobrança do tributo e levava o sujeito já com a lança para fazer o lançamento do caboclo. A exigência de técnicos específicos, né, com formação específica para serem fiscais. Né, isso é outra, outro pleito já antigo né, de todos os contribuintes, de contadores, de economistas, para fazer com que o fisco tenha capacidade técnica científica de analisar realmente a escrituração contábil né, de um contribuinte. Bom, eu escolhi esse tema porque acho que é, se nós não desburocratizarmos o Brasil, a burocracia vai acabar com esse país. Nós a cada dia nós estamos vendo no âmbito de todos os direitos esses dias eu participei de uma questão em Fortaleza, fui duplicar uma rodovia chegando em Fortaleza e o trator passou e esbarrou no que chamaram de um fóssil pré-histórico. Parou a rodovia, Pronto. Parou, chamou, sei lá quem, o Ibama, os, os técnicos de plantões vieram. Isso é um dinossauro. Então, parou a deu de novo. Isso foi em abril do ano passado. Em novembro, chegaram à conclusão que era cabeça com jegue. A Rondormia ficou sete meses parada. Porque aí não pode mexer em mais nada, não pode esbarrar em mais nada. Centenas de trabalhador parado, num esquema louco de, de uma construtora parado, porque confundido o com o de então, esse, esse, esse emperramento burocrático, e fizemos de tudo, mandado de segurança, cautelar, e o juiz ficou com medo, não, mas tem dinossauro lá, não vou Tem dinossauro, porque tem não tem mais. Se tem mais, outro trator passar vai destruir o esqueleto do dinossauro. Então, para aula, sete meses para Aí saiu o laudo, conclusivo era um gatinho que morreu lá. E por incrível que pareça, o GERC morreu uns 20 anos atrás e falava que era 20 milhões, ainda tem mais problema aí. Então, assim, esse grave burocrático realmente vai engolir o país. Bom, estou à disposição para algum, algum questionamento. Bom, primeiro tem para pela palestra. eu queria saber o seguinte, tendo em vista que a prática comum do cidadão brasileiro é ser odeiro tentar seguir as legislações e tentar se manter na legalidade para evitar problemas, etc. Porém, com o tamanho da burocracia e ela crescendo cada vez mais, isso tem se tornado cada vez mais difícil dele se manter na legalidade e tem surgido uma espécie de desprezo pela legalidade, não se culto culpa sua negação, por exemplo. Eu queria saber como você vê essa questão, na, essa questão aqui no Brasil mesmo, sobre se esse desprezo pela legalidade tem algum benefício, ou ele é mais maléfico, ou é algo que deve ser meio dosado. Como você vê isso? Bom, na prática, o contribuinte não se defende, ele se vinga. Porque, até porque não tem como eles se defenderem diante de um estado de coisas dessas. Mas a legalidade ainda é o melhor caminho. Eu acho que no âmbito tributário o custo da ilegalidade é astronômico. Cada um real só negado custa dois. Porque nós temos 200% de multas, mais juros, mais multa disso. Então cada um real sonegado custa 2 reais ah, além do crime tributário né, que vai dar realmente restrição de liberdade, prisão mesmo então eu sei que está realmente acontecendo um culto a essa ilegalidade isso é visível mas ainda acho que nós temos que reverter isso e pensar no inverso nós temos é que cobrar mais né? É porque nós somos muito omissos né? Nós não vamos nem em reunião do condomínio E depois da manhã vem a conta Nós começamos a reclamar da conta do condomínio E aí eu também me incluo nisso Porque nós somos muito omisso O brasileiro é muito omisso Agora, recentemente, é que a coisa está ganhando um outro caminho Se diz que, outro dia eu estava vendo um artigo Parece que não sei se é um jornal inglês ou italiano que essa operação Lava Jato vai mudar o perfil do Brasil. E eu acho que se nós pegarmos embalo nela, aí sim nós vamos trilhar para uma legalidade. É, primeiro parabéns, eu tinha a extremamente concisa e muito objetiva e eu trabalhando na parte corporativa, eu vejo isso muito no meu dia a dia. E me interessou muito as alternativas. Eu queria saber se o você tem informação de alguma delas, de alguma previsão, de alguma ideia que já está rolando na Câmara ou em algum lugar. Veja bem, o Senado Federal constituiu uma comissão é, da qual eu sou coordenador. Nós estamos há dois anos já estudando essas alternativas e tem um grupo de deputados muito empenhado nisso tem um grupo de senadores muito empenhados nisso é um grupo pequeno mas um grupo forte dentro do Congresso aí vem a questão política disso porque em Brasília tudo que acontece é, tem que esperar o Jornal Nacional primeiro e, e as revistas, veja, isto é do final de semana se não tem problema nenhum, aí os projetos começam a prosseguir na semana que vem. Então, cada, cada vento que dá pelo país, as comissões param. Eu já tenho ido à Brasília quatro vezes, perdi as quatro últimas idas, que não teve quórum para a reunião. Mas está caminhando. Eu acho que a curto prazo não teremos solução, porque desburocratizar vai contra todos os dogmas do Estado. Né, daqueles que não têm poder, mas estão investidos nesse pseudo-poder. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Denise, é, é uma nome é Lucas. É, e minha pergunta é um pouco voltada à questão que você falou da ineficiência em recolher esses tributos e usar os autos de corrupção. É, primeiro que eu não gosto de usar o termo contribuinte, eu acho que é o conteúdo da libido, porque ele fala saqueado. É, porque a minha pergunta é bem específica, assim, é quando o Estado é ineficiente para recolher impostos. Isso é, por ele ser corrupto, ou então por uma receita de democracia, isso por um lado não é bom, porque o dinheiro está ficando no, no bolso de quem vai ser vítima, do saco, se o dinheiro está retido no bolso do empreendedor, é, e ele, por exemplo, suborna um, um, um, um profissional da receita, então ele deixa de, de cumprir a lei, talvez o custo ou é o benefício para ele seja melhor que subornar o rapaz da receita do que pagar um imposto do gasto assim muito maior. Talvez esse dinheiro que foi retido com ele, ele tem dinheiro e, é, destinando é, quem vai fazer o próprio recurso, não é melhor para o país? Não é o lado de uma corrupção boa? Veja bem, quando. quando vamos, vamos calcular, por exemplo, o que está na mídia agora, que é o caso Petrobras. Vamos, vamos, vamos largar a Petrobras, vamos para o CARF, que é o um Conselho de Contribuintes da Receita Federal que é onde são julgados os recursos pelas autuações, roubaram 20 bilhões né? dá 5 Petrobras, que depois vai vir o BNDES e vai dar 30 cartas. Vamos calcular o efeito que tem isso por esse dinheiro não ter entrado no cofre do Estado. Esse é que é o problema, porque do ponto de vista da economia daquela empresa, se eu deixar de pagar um milhão de impostos, eu vou empreender, eu vou investir isso um milhão, vou dobrar a minha produção, vou contratar mais funcionários, etc. Mas se o efeito disso, pelo dinheiro não ter entrado no do caixa do Estado, ele é catastrófico. Né? Porque aí o dano é coletivo. Esse aqui é o problema: né? na saúde, na, na, na, na segurança, na educação. Então. O que nós temos, eu acho que a alternativa que nós temos é de cobrar um Estado eficiente. Eu acho que a ideia de insubordinação fiscal, e isso já foi tentado várias vezes, nenhum, só um lugar funcionou foi na independência americana. Porque a independência americana foi insubordinação tributária, que a Inglaterra tributou o chá, os navios estavam parados para descarregar o um chá no porto e eles mudaram o tributo à noite né? eles reuniram foram lá no, no mar incendiaram os navios e seguidos é, é, é, e aí declararam a independência americana foi o único lugar que a gente tem conhecimento que a insubordinação tributária funcionou que no Brasil, por exemplo, já se tentou, tentaram várias insubordinações tributárias né? mas nenhuma foi realmente eficaz. Então, eu penso que antes da insubordinação, vários cientistas acham que o caminho é a insubordinação tributária. Para combater esse apetite fiscalista exagerado e exacerbado do Estado, precisa de uma insubordinação tributária. Eu acho que antes da insubordinação tributária, nós temos que... Talvez fazer a insubordinação política antes de, dessa insubordinação tributária. É, mais alguma pergunta, pessoal? Não? É, muito obrigado. É, uma salva de palmas.